E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal.